E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Mano, fazia muito tempo que eu não vim aqui e agora eu vou voltar e vou voltar pesado. Ah, agora eu tendo uma coisa no canal: Sete dias de nofap, já consigo atravessar as paredes com o filme de Harry Potter. Caralho, parça, eu, mano, eu esse, esse ano eu vou virar monge, mano. Eu, tipo, tô treinando já faz. 8 meses <risos> Além de linda, é namorado do meu amigo Como não se apaixonar Esse ah, mesmo que é muito engraçado, é parça, engraçado Mas é a coisa mais errada que tem, de verdade tá acontecendo aí, meu? <risos> <risos> o melhor rapper da história Viva o um grande sacanagem <risos> Muito bom, muito bom Pelo, eu vou Ronaldinho no puta rolê aleatório, Mano. Ele, ele é o rei do rolê aleatório. Chega a ser absurdo, mas, mano... mano, qualquer lugar que você tá, o Ronaldinho já foi. Mano, eu vou deixar agora uma sessão de fotos onde o Ronaldinho já foi, ó. Mano, coloca a skin do Ronaldinho Boliviano. Deve ter. <risos> Coloca a skin do Ronaldinho pagodeiro. Deve ter Ronaldinho no Irã. no Irã. Deve ter Ronaldinho no Irã. Coloca o Ronaldinho jogando vôlei. Deve ter o Ronaldinho jogando vôlei. Eu acho que o Ronaldinho nunca foi pra Vai. O Ronaldinho já deve ter. O Ronaldinho já deu três voltas no mundo. Viagem ao centro da Terra é ele. Ele era o diretor de Mas biologi biologia. Biologia, nossa, biografia. <risos> PC travando eu não ter dinheiro para comprar outro. Esse dia eu tava é. tentando editar mano, eu tava voltando a editar né, para voltar com o canal né meu. E mano você é louco. Toda hora tava, eu tenho um problema no meu PC que o F11 ele é clicado e toda hora a tela aumenta assim. Eu não sei explicar. Se Aí aparece lá. Clique no F11. Mano, eu arrebento o computador. Você olha pra mim, tá eu assim, o dia inteiro arrebentando o computador, parça. Na moral mesmo, você mexe, fala pra mim. Tu puxou quanto de cadeia? Tu tá mexendo com o cara que tem bandido, é de bandido, Por ter roubado meu coração. Ah. <risos> Muito bom. É o carro do ovo passando aqui na sua rua. É o carro da rua passando no seu ovo. É passando aqui na sua rua. Muito bom, muito bom, muito bom. The newlywed. The gays are crazy. Que porra é essa, mano? Vai casar e vai levar Nossa, parte assim, que... mano. Meu casamento vai ser assim. Tô solteiro porque eu não acho que tipo uma mina fechamento. Mas na hora que achar uma mina que bebe, igual eu. Meu casamento vai ser assim, ó. Pegar touro, mano. Pegar uma touro assim. Encher ela de gelo atrás, mano, e colocar várias bebidas, chama todo mundo, eu vou chamar, mas não. todo mundo, parça, o Guerrinha, o Guerrinha é o mendigo que tem aqui, o Guerrinha tem Instagram, siga o Guerrinha no Instagram, vou deixar aqui o Insta do Guerrinha, é o mendigo que tem aqui na nossa rua, ele é super gente boa, já matou três pessoas, tem três homicídios nas costas, mas ele é gente boa, é isso que importa, queria que fosse mentira, Garei... Take me take me home... Take me, home. No, <laughs> me, go me já aconteceu isso comigo... Oh, shit. Nossa, Nossa, mano! Muito bom, muito bom, parça. Muito bom, parça, muito bom, muito bom, muito bom. Parça, eu já comi um lanche com o Datena, você sabia disso? Não. Isso é real, eu não tenho foto, mas eu juro, parça, assim, ó. De pé junto, eu juro pela minha mãe, parça, assim, ó. Eu fui num restaurante do... Não é do Datena lá, parça, o restaurante acho que é do Faustão. Mano, lá tem tipo, umas lasanhas, os bagulho da hora, mano, chegou o Datena. O Datena chegou, mano. Já Olhei assim, tipo, caralho, o da Tena, parceiro. É o da Tena, mano. Eu olhei assim já, mano, o cara da hora. Gente boa, abraço da Tena. Tenor. Resolveu botar 10 blocos pra. 10 blocos? Me dei, Re Renoveu! Resolveu? Esse, aí é, o pode o Esse daí é o Bolsonaro! Esse é o Bolsonaro! <risos> Esse daí você não pode tirar meu filhos, do um imitador <risos> oficial do Bolsonaro! Nossa, que, que imitação horrorosa, e a sua deve estar ruim também eu Mas eu tô achando que, é que é tá que é boa <risos> Mil, ó Cuidado com a Eps Aí, ó Foi um bom final eu Vou trocar de camiseta, acaba aí, acaba aí, acaba aí Pode acabar, pode acabar o vídeo